Quando a gente está resolvendo problemas de, de caixas, objetos sendo puxados por cordas, com polias e tudo, a gente tem que levar em conta o que a gente chama de vínculos de aceleração. Quer dizer o seguinte, esses vínculos de aceleração não querem dizer nada mais, nada menos, que a relação entre as acelerações de cada um dos objetos. Tá? Vamos ilustrar isso daí voltando ao nosso problema que a gente mostrou por último na... no último vídeo. Nós temos uma caixa A sobre uma mesa, sobre uma mesa sem atrito. Nós temos uma caixa B que está amarrada por uma corda que passa por uma polia e que puxa a caixa A. O que, que acontece? Né? É... A corda B vai tender a cair. Como ela está puxando a caixa A, ela vai cair com uma, com uma, uma aceleração menor do que a aceleração da gravidade. Tá? Mas, o que, que acontece? A aceleração da caixa B vai acabar sendo igual, em módulo, à aceleração da caixa A. Por quê? Para para pensar na seguinte coisa. A caixa B está caindo. Ela cai, ela se desloca de um certo tanto, de uma certa de um, uma certa distância, num certo intervalo de tempo. A caixa B, pela vez dela, ela vai se mover do mesmo tanto no mesmo intervalo de tempo que a caixa B se moveu. Por quê? Porque a gente está usando nesse caso aqui uma corda ideal, né? Primeiro, a corda é sem massa. Tá? Segundo, a corda não se estica É importante que a corda não se estique, por quê? Porque se ela se esticar, um dos elementos do sistema vai, se poder, vai poder se mover um pouco mais rápido do que o outro elemento né? Uma das caixas vai poder se mover um pouco mais rápido do que a outra Por isso que a gente usa a aproximação de corda ideal Que muitas vezes é uma aproximação bastante razoável, né? A corda não se estica. Então, o tanto que a caixa B se move para baixo, a caixa A se move para o lado. Tá? E aí, o que, que acontece? Esses deslocamentos ocorrem no mesmo, nos mesmos intervalos de tempo. Então, todos os, em todos os instantes de tempo, as duas caixas têm a mesma velocidade em módulo, só que em, dire, em, em direções e sentidos diferentes. Né? E, portanto, se elas têm a mesma velocidade em módulo, elas vão ter a mesma aceleração em módulo. Para ilustrar melhor, né? essas, essas, uh, essas acelerações não vão ter que ser iguais em sinal e nem em direção, mas em módulo sim. Vão entender direitinho o que isso quer dizer. Eu traço o meu sistema de coordenadas x e y aqui. Né? E vejo, bom, a caixa está se movendo para a direita, portanto ela tem uma aceleração para a direita, e a caixa B está se movendo para baixo, portanto ela tem uma aceleração direcionada para baixo. Só que, o que, que acontece? Né? Essas duas acelerações vão ser iguais em módulo. Por quê? O tanto que a caixa A se mexe para cá é o tanto que a caixa B se mexe para baixo no mesmo intervalo de tempo. As velocidades são sempre iguais em todos os instantes de tempo, em módulo, e, portanto, as acelerações são sempre iguais também em módulo. A relação, o vínculo de aceleração aqui é que, o, em módulo, as duas acelerações são iguais, mas, em termos de componentes escalares, em termos de valores, né, a caixa A se move em sentido de x crescente, mas a caixa B se move em sentido de y decrescente. Portanto, a caixa A tem uma aceleração positiva, a caixa B tem uma aceleração negativa, e a relação entre elas é que a aceleração de A é menos a aceleração de B. Tá? Isso em termos de números, não, não em vetores. Tá certo? Nota que aqui não é uma equação vetorial. É, esse, identificar esses vínculos vai ser importantíssimo para a gente poder resolver esse tipo de problema não, cada problema é um problema não tem como eu esgotar todos os casos em vídeo cada problema vai ter que ser analisado e vocês vão ter que deduzir qual é o vínculo de aceleração mas deduzido o vínculo de aceleração essa relação aqui de, de, de vínculo Vai essa, ela, essa relação de vínculo e essa relação de vínculo vão ser bastante importantes para a gente resolver os sistemas de equações que vão aparecer decorrentes desse tipo de problema.